Fala galera, beleza? Eu sou o Jean e você está no canal do Mano Jean é PR Gamer. E no vídeo de hoje vou mostrar a vocês o glitch de dinheiro solo, glitch de duplicar carros, massivo com placas limpas. Vamos para os pré-requisitos, mas antes vou pedir a vocês para me darem aquela ajuda dando like no canal. É sério galera, o like de vocês é muito importante para eu saber se vocês estão gostando do vídeo e continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Sem contar que se vocês não derem o like, o YouTube entende que vocês não estão gostando dos meus vídeos e não manda para outras pessoas o que acaba me desanimando de continuar com o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês de todo o coração. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e marque em notificar todas, assim você ficará sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. Outra coisa importante, comentem. Igual o like, o comentário de vocês é muito importante, sabem por quê? Porque além do YouTube impulsionar meus vídeos para mais pessoas, o que para mim é muito importante para o crescimento do canal, ainda ficarei ciente se vocês estão conseguindo re realizar os métodos que eu publico ou não. Caso vocês não estejam conseguindo, eu posso ajudar vocês de alguma forma, tirando dúvidas ou apontando onde vocês possam estar errando. Sem contar que a interação entre os membros é super legal, beleza? Conto com vocês para me ajudarem nesses pontos, beleza galera? Bom, sem mais delongas, vamos para o glitch. O primeiro pré-requisito para realizarmos o clipe de dinheiro no GTA V Online é a oficina de TANI. Pode ser qualquer oficina de qualquer localização, desde que tenha algum outro jogador na sessão com a mesma oficina de TANI que você. Vocês vão entender o porquê. É importante que sua oficina de TANI esteja lotada de carros, ou na hora de você colocar o carro que você vai duplicar no CON, você não vai ser puxado. Você vai ser puxado para a oficina e não para o CON, beleza? O segundo pré-requisito para você fazer o glitch de como duplicar carro no GTA V Online é o Centro de Operações Móvel, com espaço como armazém pessoal de veículos. Veja bem, na oficina não, é espaço 3 para armazém pessoal de veículos. O terceiro pré-requisito para realizar esse glitch de GTA V Online é o Ledge RH8 ou qualquer outro veículo que você não queira mais. Porque você vai perder esse veículo e a cópia do carro que você duplicar vai pegar a placa desse veículo, gerando placa limpa. O próximo pré-requisito para realizar esse glitch de duplicar carros é você estar em uma sessão pública. Por quê? Porque você vai precisar que apareça a opção de entrar na oficina de outro jogador quando você colocar o carro na bolinha azul que fica na porta da oficina. Primeiro vocês precisam se certificar de que tem algum outro jogador com a mesma oficina que você. Como eu faço isso? É só você ir em cima da bolinha azul, se aparecer a opção, é porque essa sessão tem algum jogador com a mesma oficina que você. Caso você entre direto na oficina, você vai precisar ir mudando de sessão até encontrar alguma que apareça a opção. Ou então você pode combinar com um amigo, criar uma sessão para convite e ir duplicando. Seu, seu amigo não vai precisar fazer nada, basta ele ter a mesma oficina que você para aparecer essa opção. Ele pode ir duplicando também, ou ir fazendo outras coisas. Fica a critério de cada um. E por último, mas não menos importante, você vai precisar fazer o bug do traje Cuba para conseguir fazer o glitch de duplicar carros. Se você não tiver o traje Cuba, você vai precisar comprar em qualquer loja de roupas. Galera, não vou mostrar como fazer o bug do traje Cuba. Tem vídeo no canal ensinando. Vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixo. Além de que ele vai aparecer no card aí em cima, beleza? Vamos para a próxima parte para realizar o glitch e duplicar carros. Galera, já estou com o centro de operações móvel perto da oficina de Tani. Não deixe muito próximo, senão a bolinha azul do trailer não vai aparecer. Deixe em uma distância razoável, beleza? Agora eu vou chamar o LED RH8, colocar ele dentro do com. Não compre ele, coloque direto no com, senão ele vai apagar qualquer outro veículo que ele estiver dentro dele. Colocando em outra garagem, você vai fazer o LED RH8 trocar de lugar com o veículo que estiver dentro do com. Agora você vai fazer o seguinte, primeiro você vai conferir se o jogador com a mesma oficina que você ainda está na sessão. Para fazer isso é só em cima da bolinha azul da oficina, pode ser dentro do carro mesmo. Pronto, agora você vai se afastar, pegar a granada na mão, agora vai jogar a granada em cima da bolinha. Antes dela explodir, coloca o carro em cima da bolinha para aparecer a opção de entrar na oficina de outro jogador, aperta Options, Mapa e aperta X para abrir o mapa e espera a granada explodir. Pronto! Já aparecemos aqui na rua. Agora o próximo passo para fazer o glitch de dinheiro é chamar o carro que você vai duplicar. Pode ser qualquer carro, mas eu recomendo um carro que pegue a tunagem da Arena War. No meu caso, vou chamar um Ice. Pronto galera, o ICE já chegou, agora eu vou abrir o menu de interação para a tela não bugar antes de entrar no ICE e vou para a traseira do trailer do COM. O, por... o próximo passo para duplicar o carro é o seguinte, você vai chegar perto da traseira, vai dar uma batidinha na traseira e ao mesmo tempo vai apertar o bola para fechar o menu de interação. Por que eu bato na traseira do com? Para a traseira do meu carro levantar, assim é mais certo de que você vai ser puxado para o com ao invés de bugar a tela. Caso não dê certo, você vai precisar repetir o processo de explodir o carro ligando para o MOS, para o LG RH8 reaparecer dentro do com. Pronto, deu certo, agora vamos para a próxima parte. Com isso dentro do com já estamos quase conseguindo duplicar esse carro, vamos abrir as duas portas do Ice. E vamos obstruir as portas, as duas portas, colocando vários cilindros com bug do Tradescuba. Vamos abrir o menu de iteração, registrar como chefe, abrir o menu de interação de novo e em Secure Serve, gerenciar estilo e vamos ficar colocando direcional para a esquerda e direcional para a direita para dropar o cilindro. Vamos colocar alguns cilindros nas duas portas. Quando você achar que tem bastante lindo. vamos conferir apertando o triângulo no PS4 ou X no Xbox One se as portas não estiverem travadas seu personagem vai andar sozinho para entrar no carro então você precisa colocar mais cilindro. Se já estiver travado, você vai se teletransportar para dentro do carro. Se isso acontecer, você precisa ir correndo para a saída do trailer, apertar o X e o triângulo juntos no PS4 ou Y e A juntos no Xbox. Se você fizer corretamente, vai aparecer essa cena do seu personagem sendo puxado para dentro do IS. E em seguida você vai aparecer do lado de fora do com e dentro do IS, dirigindo o IS. Agora é só colocar o ICE de novo dentro do Com para Salvar e em seguida você ch vai chamar outro, aliás, RH8 para continuar duplicando. Atenção, galera do PC, na hora que você duplicar, você vai precisar vender o carro porque ele não vai ficar salvo. Comente aí dizendo se está conseguindo ou não, entenderam? Você vai duplicar, você vai vender logo em seguida porque você não vai conseguir salvá-lo. Isso para a galera do PC. Pronto, veículo duplicado. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Caso não consiga realizar essa duplicação de carros, comentem aqui que eu vou tentar auxiliar de alguma forma. Mais uma vez, vou pedir para reforçar no like. O like de vocês é de extrema importância para eu poder continuar fazendo esses vídeos. Vocês podem me seguir no Instagram. Vai estar aparecendo aí meu ID na tela. Me sigam também no TikTok e no Kawaii. Também estou interagindo bastante por essas duas plataformas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!